Olá, bem-vindos a um novo vídeo e hoje temos excelentes notícias. Parece que a nossa GNR efetuou uma mega-operação e conseguiram desmantelar uma rede que se dedicava à prática do crime de burlar as pessoas através da plataforma do MBWay. Foi uma operação efetuada em Campo Maior e envolveu cerca de 250 militares. Foram apreendidas munições, dinheiro, armas. E muita gente foi constituída arguída. são pessoas com idades compreendidas entre os 17 e os 56 anos, e esta investigação andava a ser desenvolvida há cerca de seis meses. Estas pessoas liberiam as vítimas, não é? E levavam-as a ir ao multibanco efetuar uh, adesão à MBWay para depois terem acesso às suas contas e lhes poderem roubar todo o dinheiro que conseguissem. Nesta mega operação, foram feitas 19 buscas domiciliárias e outras 19 em veículos e foram apreendidos uh, cerca de 3 mil euros em dinheiro, algumas armas e dispositivos eletrónicos e inclusive doses de, de, de droga. Dar os parabéns a todas as forças da segurança que tiveram envolvidas nesta mega-operação. Esperemos que com estas detenções se ponha a cobro esta situação que era uma situação gravosa e que já se vem a arrastar há muitos anos a esta parte. A Cibs, dona do MBWay e o Banco de Portugal, andou sempre a subir para o lado e esperemos que agora isto seja o princípio do fim destas burlas. Não percam todos os vídeos que tenho na playlist dedicada ao MBWay e até ao próximo vídeo. Peace and Love!